<risos> Deixa no pizinho 24 e ele tá usando a minha foto. Ó, não tá valendo se cair no vermelho, beleza? É o Ian Rosinha. É o Ian Rosinha. Vamos ver, Ian Rosinha. O resto tudo vale, menos as listas vermelhas, beleza? Vamos ver o que você. Vamos ver, ó. Vamos, vamos supor que tá valendo a lista vermelha também. Vamos ver. Não, tá valendo sim, tá valendo tudo tá valendo tudo e eu quero que você venha agora um PlayStation Ian tá valendo tudo soltei soltei não tá não não tá valendo não não tá valendo não eu tava só brincando não tá valendo não não tá valendo não não não não não não não não se cair eu vou me matar não não não não não